Eu vou mostrar para vocês aqui como dar destaque rápido em algum elemento da sua foto dentro do Light. Vamos aqui, a gente tem uma foto aqui, por exemplo, do show e eu quero dar um destaque no Armandinho, tá? A ferramenta que a gente pode utilizar para isso é o pincel de ajuste, a tecla de atalho é K. Você simplesmente seta o que você quer fazer de ajuste aqui, no caso eu quero aumentar a exposição, então aumentei um pouco aqui, ó. E começo a pintar com o meu pincel. Os ajustes aqui de pincel, de tamanho, de fusão e fluxo estão aqui embaixo, tá? Se você quiser diminuir o tamanho, uma das formas é rolando o screw do mouse ou você pode vir aqui no slider mesmo correspondente e fazer esse ajuste. Então estou ajustando aqui o pincel fazendo Aqui os detalhes e para fazer, por exemplo, digamos que eu pintei uma área que eu não queria, tipo aqui. Eu posso utilizar a tecla Alt para utilizar o pincel negativo. Tá? Então eu posso tirar dessas áreas aqui, que eu não quero tratamento, e deixar a luz só na área do Armandinho. E com isso, olha, a gente pode ver aqui como que estava, como que está agora, como que ficou o tratamento e como que estava antes, olha aqui, a gente de uma forma bem rápida, simples e prática a gente conseguiu um destaque aqui no Armandinho nessa foto.